Fala galera da Drone Garage. Estamos aqui na Praia de Fortaleza, em frente do Labomara. Realizando a atividade de prática da Quinta Escola Internacional Primavera do Labomara. É uma escola na qual os alunos têm a oportunidade de aprender várias técnicas para avaliar a poluição marinha. Neste caso, estamos usando os drones para poder aprender uma técnica de detecção de resíduos sólidos de lixo, necessariamente, encontrados nas praias do litoral do Ceará. Estou aqui nesse congresso do Inspire, que ele busca entender melhor um pouco a poluição nos oceanos, tanto por meio de plástico, quanto também por óleo. E aí, aqui hoje, na nossa atividade de campo, a gente pode experimentar um pouco como é fazer esse mapeamento do macro lixo utilizando o drone, né? então a gente aprendeu a voar com o drone e entender como o drone pode ser uma ferramenta aliada à conservação. Essa é uma abordagem muito robusta, de grande utilidade, que vai poder contribuir a monitorar a qualidade ambiental das praias aqui do Ceará.